Não é sempre que acontece, mas em alguns casos, em alguns casos, a pessoa está num patamar assim, ela está buscando a melhora. Mas na, no início da massagem há uma queda do padrão da pessoa, mas depois ela decola, tá? decora, aí a gente vai para aquela brincadeirinha de quebrar os ovos, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, quando quebra os ovos, de repente, não é muito bonito. Mas depois você começa a manipular o ovo e se torna algo muito legal, algo muito saboroso. Então, às vezes, porque quando você mexe, faz a massagem no seu cliente, nos pés do seu cliente, você começa a movimentar um monte de energia, sabe? Quer ver? Fica fácil, fica bem claro, bem claro na, na imagem de vocês. Eu quero que vocês pensem, pensem assim, ó. a gente em todas as cidades aí tem os supermercados, e vira e mexe o supermercado, às vezes ele quer fazer uma reforma. Uma reforma para quê? Para ficar melhor para o seu cliente, e aí o dono do supermercado coloca aquelas faixas clássicas. Desculpe o transtorno, estamos em reforma, para melhor atendê-lo. tá? Então, coloquem isso em mente. A terapia... As, não é sempre que acontece, não é sempre. É a minoria, a menor parte das vezes que isso acontece, mas chega a acontecer. Se isso acontecer, procure observar o seu cliente por inteiro e leve para ele essas explicações, tá? A gente mexeu no seu campo energético, mexeu no seu campo vibratório, e aí tudo isso levanta, tá? Mas com o passar da, da reforma, lembra da reforma na loja? Tá? com o passar de tudo, tudo volta ao normal, e quando a gente termina a reforma, está tudo muito legal, muito bonito, É até prazeroso no supermercado, depois que o supermercado passa por uma grande reforma. Então é isso, aproveita e tem esta analogia, tá?